Agora, falando para você aluno, falando para você, quem sabe, proprietário de um veículo Honda, de Civic, né? a gente está continuando aqui nossa sequência de vídeos é, e agora iniciando a montagem. Essa montagem aqui a gente vai fazer ela em duas etapas, tá bom? É, a gente já tem aqui a carcaça, tá observe que essa carcaça já está aqui limpa. Né, rolamento trocado. Rolamento aqui do sem fim. Esse rolamento é fundamental. Na maioria dos casos, esse rolamento ele, ele estoura, ele ferruja também e costuma até perder a esfera. Esse aqui está trocado, tá? E o detalhe importante é que é, nesse curso a gente traz aqui a medida e também, quem sabe, a marca do rolamento que a gente utiliza, certo? Tem que ser uma coisa de qualidade e com que traga muita segurança. Porque são peças que não podem apresentar defeitos posteriores. Porque tem que tirar essa caixa, tem que desmontar novamente e tem que né, trazer esse transtorno todo para o dano do carro. Até por causa de, uma, de um rolamento barato que você colocou, não podemos nos... nos é, sujeitar isso, tá bom? Tem aqui o embuchamento, esse embuchamento aqui está, está mais aqui à vista, tá? Né? Mais o outros modelos de caixa que a gente vai deixar aqui em imagem depois junto com esse arquivo, né? O arquivo esse aqui vai vir, como a gente disse aqui já anteriormente com as medidas das bucha, tá bom? Tanta bucha da minha esquerda aqui, que é do lado do motorista, quanto a bucha do lado direito, que é do lado do carona. A bucha do lado do carona ela costuma ser maior, certo? Mas a medida ali, ela é, a espessura né? é quase que a mesma, tá bom? Está constando tudo aqui, em algum canto, aqui tem um botão onde você, ou mais embaixo, certo? Onde você vai extrair para você, deve estar em PDF, certamente, extrair para você as medidas corretas para você mandar o seu torneiro fabricar essas buchas. E agora um detalhe muito importante é o material que é produzido essas buchas. A gente tem aqui o material original, ó, do lado esquerdo, a quebradinha, e aqui saiu do lado direito esse material aqui é o PU. Tá certo é o material? que veio original de fábrica da marca Showa. Esse material é o que sofre desgaste, fadiga, ele muitas vezes ele esfarela, ele perde a sua medida e deixa bater muito ali aquele lado ali do carona que você sente. Certo? E já aqui no meio a batida é ferro com ferro. É diferente. É essa peça trabalhando com essa peça. Um barulho semelhante a esse. Correto? Então, o material que é produzido, essas buchas, se chama poli, poliuretano. Difícil, né? Para mim, é difícil pra, falar essa palavra. tá bom? Mas esse material, ele é muito utilizado, para te dar uma noção, em delatação de ponte. Toda ponte que você passa, tem ali aquelas interseção e ali no meio é colocado esse material que ele é bem flexível e ele não se rompe ele não se desgasta fácil ele tem a sua flexibilidade certo de movimento mas ele não perde a sua forma facilmente e outra coisa outro detalhe também muito importante ele é muito resistente a altas temperaturas ele suporta calorias de mais de 300 graus, tá certo? Então se a sua direção trabalha ali no pau o dia inteiro, você pode ter aí seguramente garantida que essa peça ela não vai sofrer o aquecimento a ponto de travar a direção, diferente do nylon. O nylon ele, acontece disso. E é o que muita gente usa, muito torneiro até aconselha, indica. Mas o material correto, semelhante ao PU, né, como apresentamos aqui, é o poliuretano, tá bom? Palavra difícil para me falar aqui. Nem né? é mais que essas coisas no dente aqui fica mais difícil ainda. Mas detalhes à parte. É, essa aqui, a gente, você vai ter o desenho, tá bom? E as medidas corretas para você produzir aí na sua cidade. Aonde você tiver. Agora tem que conseguir o material certo, tem que conseguir o um torneiro que se dedica a fazer uma coisa decente, tá bom? E aí você vai é, conseguir é, estar conduzindo a montagem dessa caixa de direção, tá bom? E o detalhe importante é que essa bucha aqui para mim ela vem desmontada. Eu posso montar aqui tranquilamente. Se você é mecânico e tem aí já uma noção de direção, você vai conseguir habilidosamente, habilmente instalar essa bucha desse lado aqui. Tá certo? Agora, este lado tem que ser o um torneiro para montar. Tá bom? Por isso que ela já está no lugar. Tem que ser o um torneiro. Não cai na besteira, ah, você monta lá. Não. Não é assim. não existe desse tipo de bucha aqui no Mercado Livre, você pode ir lá comprar no Mercado Livre, são branquinhas, né certamente de um material duvidoso, e quanto à garantia e durabilidade disso aqui, lá, que vendem lá, eu não garanto, e nem utilizo, não recomendo, tá bom? Não recomendo, mas é vendido lá, nessa mesma espessura, nessas mesmas medidas, Caso você o seu caso, tirar uma, botar outra, mas você vai ter problema com o seu cliente, não vale a pena, tá bom? Não vale a pena você correr esse risco. Faça sobre as medidas que a gente colocou aqui, em PDF, o desenho está ali, diferença de uma e de outra, e com material devido, repito, poliuretano, tá certo? E ali você, você com isso, você vai ter aí, uma montagem é, segura dessa peça tão importante e tão é, decisiva na dirigibilidade do veículo, tá certo? Então você tem que oferecer essa segurança para o seu cliente. Isso não pode sair do lugar, tá? Essa, principalmente essa bucha aqui, ela tem que estar com a trava depois de alojado no local, né? Seguramente tirada a medida interna que é onde que vai correr o eixo A externa, que é onde que é a carcaça da caixa Ela alojada perfeitamente Tem que ter uma trava né ali Uma maneira de travar E prender e segurar Essa bucha aqui, aqui dentro Correto? É, aí você vai proceder com a montagem Da cremaleira Essa caixa aqui Já está tudo no lugar Ou essa carcaça né A gente só vai aqui é, colocar para você ver É uma das coisas mais simples De se fazer O difícil é conseguir quem faça o serviço Ou quem venda essa cremalheira tá? Temos a disposição Graças a Deus hoje no mercado Gente Com muita habilidade Tá bom? Que produz Essas nova tá Com um detalhe apenas De um dente a mais Tá bom? Por conta de proteção de patentes né? Da original Eles produzem ali com dente a mais Não traz problema transtorno transtorno do carro Para a direção do carro tá bom? Muito pelo contrário E os dentes todos iguais Perfeitos Hoje eu não tenho aqui um exemplar Uma, uma peça para a gente mostrar Mas é, no, no vídeo próximo Ou logo que possível A gente vai colocar também aqui no arquivo Tá, a imagem e o endereço, telefone, contato do vendedor. O vendedor dessas peças aqui e de outras mais que você precise aí produzir a troca. Né? Porque talvez você não queira identificar como, como eu fiz aqui nessa. Como eu fiz aqui nessa. Como eu fiz aqui nessa, mas essa aqui eu não vou usar. Essa aqui é só para exemplo. É só para mostrar para o cliente aí quando chegar me procurando aqui. Tá? Para poder realizar esse serviço. Serviço hoje que tá aí custando R$ mil reais. Com a troca de eixo cremaleira nova. Tá bom? Enquanto for cremaleira retificada, fica baratinho para ele aqui por 1.700 reais. Fica saindo. né a diferença é muito pouca, né gente? Muito pouco para poder se colocar aí uma cremaleira nova né então diferença que vale a pena você colocar algo novo mas estamos procedendo e demonstrando aqui essa peça retificada por conta das opções que a gente tem que mostrar aqui que existem né tá bom então vamos aqui eu tenho aqui ó tucho de regulagem tá você vai utilizar o mesmo por enquanto a gente não tem aqui para troca, mas ele está bom, não necessita nem de trocar o anel. Como a, a, a camaleira aqui é nova, então esse tucho vai trabalhar muito bem. Temos essa molinha aqui, que trabalha por trás do tucho. Temos aqui a segunda mola principal, que trabalha aqui junto com o tucho. Tá? A tampa desse conjunto, correto? Esse conjunto que trabalha aqui, é onde a gente vai instalar aqui. Nessa carcaça A porta do sem fim tá? Que vem ali trabalhando junto Com aquele rolamento que nós mostramos Vai ali no fundo E para proteger esse conjunto aqui Temos aqui também a tampa A última peça Você vai ter que ter aí uma chave Legal aí Para você conseguir Instalar aqui Essa tampa, tá? Se você não tem o soquete né? Ou uma chave aí É... Sextavada, preferencialmente. Peguei o um soquete, a medida, olha só, 32, tá? Eu utilizo isso aqui, 32, estriada. Mas o ideal seria sextavada. Apesar de que essa peça aqui, ali dentro, aqui na carcaça, ela não recebe muita pressão o torque aqui dela aqui é baixo é só para segurar ali e proteger de entrar impurezas para dentro da caixa tá bom então não é muito aperto isso que não não é necessidade de muito aperto eu não sei dizer para você no momento quantos newton metro de torque vai nessa tampa tá no momento eu não tenho essa referência aqui mas você é mecânico, né? Aí experiente, sabe que o limite que é para ser aplicado numa peça desse, desse tipo, dessa finalidade. Correto? Bom senso aqui é o que vale, né? É verdade? Então eu vou aqui. Instalar aqui essa peça, né? Colocarmos aqui o sem fim no local. Só para exemplificar, mas você que tem aí a sua experiência já sabe, né? Certamente você desmontou vai proceder da maneira inversa, tá bom? Então vamos lá? Vou proceder aqui na moça agora. Gente, no dia de hoje eu estou com, com o dedo aqui um pouco machucado. Então, o dedo indicador, então está um pouco difícil de eu trabalhar. Certo? Se vocês perceberem aqui alguma diferença de eu evitar de contato com esse dedo, porque ele está aqui um pouco inflamado. Né? Você pode me perguntar também, e essa outra bucha aí, Alexandre? Que bucha que é essa? Essa bucha aqui é uma bucha que saiu na caixa de direção mecânica do veículo da Ford propriamente dito aqui, Ford Ka, né? mas pode estar também no novo New festa essas caixas mecânica é as que recebe, né, o esforço ali de um conjunto elétrico que vai na coluna né? então é uma é um tipo de bucha que a gente trocou dessa caixa mecânica que uma caixa mecânica pura e simples que hoje, nova, está em torno de 1.500 a 1.800 reais e é difícil de achar, porque esses carros são novos. É 2016, 2017, está apresentando esse problema aí de ferrugem, de rolamento e bucha também com desgaste. Né? Não tem carro que aguenta essas estradas nossas. Então essa bucha é desse tipo de caixa. Tá bom? Só para poder matar a curiosidade de alguém aí. Tá joia? Mas não é assunto desse curso não. Hoje em dia, quem sabe, a gente fala a respeito. Vamos continuar aqui. Lubrificação dos dois lados, tá? O bastante possível para poder se passar bem, tranquilamente. Pode ser que, por conta da bucha do lado carona ser nova, pode ser que agarre um pouquinho. Tá joia? Porque é nova, tá? Mas ela não pode prender, tá bom? Ainda que você... Nem que seja... Aqui está aqui passando bem Está passando, correndo bem Mas geralmente prende um pouquinho Assim Você precisa de um certo esforço Para poder colocar no outro local Aqui ela já chegou aqui no fundo ó, Chegou ali E agora, olha aí, tá vendo? Sem muito esforço Olha Eu alojei ela no local tá? ela já passou ali para o outro lado então, é o bastante, está na medida, a bucha está na medida, principalmente ali do lado do, do carona. A bucha está na medida, certo? Você pode reparar aí que está passando aí já no local. Então agora aqui é proceder com o que? É com a montagem do sem fim. é proceder com a montagem do sem fim o sem fim, olha só ele é composto por algumas partes ele se divide não é uma peça única parece, né mas não é o sem fim ele se divide entre propriamente dito o sem fim, que são as engrenagens aqui nos dentes né eles estão aqui no, no sentido helicoidal Daí a dificuldade de se refazer esses dentes diferentes da cremalheira. Né? Então é onde que, por enquanto, a gente não tem quem faça a fresa ou retífica desses dentes. Né? Por conta da tempera também que é produzido esse material, esse aço aqui ele é bem duro, é um aço bem, que suporta muito peso esforço, mas no entanto ele se desgasta também. E com isso, em muitos casos, a gente tem que... Deixar de fazer o serviço. Em alguns casos, não muito, certo? É, a cada um, botar, a cada 100, um 5 pelo menos, 4 a 5, é capaz da gente não conseguir recuperar a caixa por causa do desgaste do sem fim. Ou até mesmo dente quebrado. Tá? Eles são resistentes, são de alta têmpera, mas pode quebrar. E aqui a outra parte é a engrenagem aqui desse tipo de material aqui que certamente também é um material semelhante ao poli poliuretano é semelhante ao poliuretano tá que é composto junto com a chapa aqui de aço ele tem ela tem um revestimento olha de uma chapa de aço que trabalha em conjunto aqui com parte do sensor de ângulo aqui é a parte que recebe o esforço, né, para poder marcar o ângulo, o sinal que vai ser enviado para a central que está aqui dentro do motor elétrico, para poder dar ordem para o motor elétrico fazer aquele esforço para aquele lado que foi girado, o sem fim, correto? Então, aqui é outra parte, tá? É, eu não posso te falar muito com propriedade dessa área de. Eletrônica, porque a gente ainda está se inteirando de eletrônica, então é defeitos eletrônicos quando vem, quando chega para mim aqui, como propriamente de, do motor elétrico, né? Seja a parte elétrica, seja a parte eletrônica, eu não resolvo. Tá bom. Então, o que a gente pode fazer aí, no máximo é trocar de motor, né? Ou mandar para quem algum colega que faça esse trabalho eletrônico, elétrico, tá certo. Como semelhante um que me ligou aqui recentemente, perguntando se eu tinha o rolamento do motor elétrico, o rolamento que está aqui dentro. E parece que são dois rolamentos. E eu não tinha. Eu tinha até um motor elétrico aqui, mas o rolamento não tem. E nem ia disponibilizar medidas ou rolamento que está nesse motor aqui. Esse motor está à venda. Se ele quiser levar, né? pode até levar. Mas tem um cursozinho aí, tá bom? Então, olha só, sem fim no lugar. Olha como que ele entra. Fácil de entrar? Não. Esse sem fim muitas vezes ele já está muito justo aqui com a cremaleira ali, os dentes ali, mesmo com um possível desgaste no sem fim, ele em contato com a cremaleira nova ele sofre de uma resistência. E fora que o outro sem fim no motor elétrico que aqui dentro trabalha o um outro sem fim, tá bom? Você na desmontagem aí, e nos vídeos anteriores, a gente falou sobre ele um pouquinho, né? Eu vou tirar aqui o sem fim só para você ver o segundo sem fim que temos aqui. Olha aqui, mostra aqui para eles, Alex. O sem fim que tá aqui. Ó. Tá vendo? Ele tem, ele não tem fim. Então, ele que recebe o esforço do motor elétrico que gira essa engrenagem aqui Tá? Para poder trazer o movimento para as rodas. Né? Pelo eixo aqui. Aí como eu te falei, a resistência aqui, a gente tem que dar um talentinho, tem que dar uma. Né? A gente tem que dar uma. Uma ajuda. A gente tem que ajudar essa criança aqui. Porque muitas vezes acontece de. É ficar resistente ali. Tá certo? Mas olha aí. Observe aqui o movimento da cremaleira, Tá vendo, né? Então. Tá girando livre. Mas pode acontecer de ficar um pouquinho resistente aí. Ainda mais se for uma cremaleira nova. Se for uma cremaleira nova, pode agarrar um pouquinho mais ainda. Por quê? Cremaleira nova. Certo? Bucha nova dos dois lados. Já com uma certa resistência, tem que amaciar, então é onde que você vai sentir um certo peso aqui, é normal, estamos girando, você conseguindo movimentar isso aqui com o braço é, é o bastante, é, joia? é o bastante, então é onde que você vai conseguir é, proceder e terminar e concluir com a montagem dessa caixa, a gente já vai parando por aqui, tá que no mais aqui agora é colocar... A porca, né? Número 19. Já deu um pequeno problema técnico aqui, mas... Fica aí na, na guarda aí da finalização. Colocou a porca, vem com a tampa. Certo? Vem com a tampa, com aquela chavezinha 32. Com aquela, aquele talento de aperto. Tá? newton metro. Vem com o tuxo já, com bastante graxa ali. Tuxo de regulagem. Vem com ele. Aplica ele no local ele não tá entrando aqui porque eu não passei muita graxa ali, mas tudo bem. Vem com a molinha, para coloca no local, tá bom? Ou melhor, vem primeiro com, com essa, que ela tem que estar ali, ela é encosta, ela ajuda aqui na tampa aqui, correto? Vem com a segunda mola, e aí sim vem com a tampa. Tá caindo porque tá sem graxa ali, gente. Mas você deve aplicar muita graxa aí, tá? Não economize graxa. Graxa tem que ser mineral. Cuidado. O pessoal aí da direção. Muitas vezes como qualquer graxa e acha que qualquer graxa é graxa. Não é. Graxa do tipo vegetal, a base de sabão, detergente, coisa do tipo, não serve para a gente utilizar e fazer esse tipo de serviço. Muito menos em sistemas de direção hidráulica. O retentor não aguenta. O retentor ele sofre ali e ele passa a vazar. Tá certo? Então você deve tomar esses cuidados aí. Graxa é graxa azul. É a graxa do macho alvo. Tá? Então você deve utilizar e não se preocupar com essa coisa de poupar. Micharia, R$10, reais, reais. Gente, a gente trabalha com coisa que vale uma grana boa, cara. Uma caixa dessa, nova, é mais de 12 mil reais. Você fez o seu serviço, botou no bolso, pelo menos mil reais. Então, por favor, não economize. Você não utiliza aqui 100 gramas de gás para demonstrar uma caixa dessa. Tá certo? Então, para de economia boba e coloque produtos de alta qualidade no seu trabalho. Tá bom? Então, aqui a gente para, tá? Seguindo uma sequência, a gente vai colocar aqui a tampa aqui do sensor de ângulos, o, o motor elétrico com chicote, aqui tá sem chicote, mas o que vai entrar aqui é com chicote, chicote já limpinho, a gente vai limpar, tá? E concluir aqui a montagem na sequência do vídeo. Tá bom? Vamos falar?